Fala aí pessoal, Leonardo Carvalho aqui. Vou falar para vocês hoje sobre o é, RGPD. Existe uma nova lei, é né, nova de 2018, né, que obriga os sites a aplicarem é, medidas de proteção aos dados dos clientes. E a gente que trabalha com marketing digital, a gente que trabalha com cookie, trabalha com muita, muita informação do cliente, com cadastro, né, é, com compra, com cartão de crédito, por mais que seja tudo no Hotmart, é para o cliente. É, nem sempre a compra é percebida como segura. E se você quer passar para o seu cliente, que o seu site seguro, que é confiável, é proteger o seu blog, é porque existem multas pesadas, tá? que ele inclui, são sete itens que são obrigatórios na lei. Por quê? Porque você pode estar botando uma informação no seu blog e alguma pessoa acessar o seu blog de outro país, seja da Europa. Né? Eu vou até ler aqui, ó, a lei de RGPD, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Caraca, é, são requisitos, eles são bem rigorosos, tá? É, sobre a gestão dos dados, por quê? Porque você transita com informação de e-mail do cliente, por exemplo, o cara tem um blog que captura ali a, o, e o nome e-mail da pessoa para poder faz, falar sobre, é, sobre imóveis, por exemplo. Foi até um caso, acho que deu multa pesada aqui no Brasil. Aí o cara pega esses dados e ele usa em outro local, a base de clientes dele para poder fazer a venda, oferecer, ou seja, depois que o e-mail cai numa lista, ele começa a comercializar essa lista e as pessoas começam a ser incomodadas né, com, é, com spam, com outras ofertas que elas não quiseram, e, ou pior, até golpes, né? tem um monte de golpe aí que, que, que acontece, e já passou aquela época que as pessoas compravam aquelas listinhas, aí aquele CD com listas, né, com e-mail de muita gente, tinha também os sites antigos que forneciam aí e-mail as pessoas e a galera caia dentro do spam. Só que não era só spam, é golpe, né? que nem aconteceu com o Pix agora, né? Que os caras foram lançar, já começou a rolar um monte de golpe de Pix. Então, assim, você tem que ficar atento para o seu site, ele está cumprindo as regras. Eu vou ler aqui quais são as sete regras, tá? Existem outras também, mas as principais são essas aqui, tá? Isso aí, o plugin, o WPRGPD Pro... Vou deixar o link aqui porque o nome é, é cumprido. São sete requisitos. Consentimento de cookie, é, termos e condições, política de, política de privacidade, opção do visitante apagar seus dados, opção do visitante pedir os seus dados, opção do visitante modificar os seus dados e um sistema de aviso por violação de dados. Essa lei, na verdade, a gente está falando que é nova, mas é a lei de maio de 2018, tá? só que a exigência está se acirrando agora porque começaram a aplicar multa e se você não está usando ainda esse plugin é, existem até plugins na internet mas são extremamente difíceis de configurar e esse plugin aqui é, é considerado o melhor plugin que você em 5 minutos você instalou ele já ativa tudo automático, você só tem que definir a frase e acabou, ele já faz a sugestão da frase, só tem que definir ali, clicou no botãozinho e toda vez que alguém acessar seu site ele vai dar aquele clique de ok Todos os sites hoje que você entrar, eles já estão com essa prática, então não é nada muito novidade nem sobrenatural, mas os sites menores a gente sabe que tem uma dificuldade maior de implementação, porque você não tem um programador, você não tem aí um, um profissional disponível para programar para você, então o que, que você vai fazer? Você vai instalar um plugin, só que tem um monte de plugin, cara, eu passei por isso. Na hora que eu fui instalar, um monte de plugin que vem um monte de, cheio de lixo, meio de configurações que você não consegue fazer, e pior... É, traz um monte de lixo e propaganda para o seu site e para você ter a noção como esse plugin ele é profissional, e assim, ele é recomendado pelo Alex Vargas, né, que é o produtor do Fórmula Negócio Online ou seja, ele está indicando esse plugin porque realmente tem uma boa procedência e, e assim ele vai botar a reputação dele em jogo por causa de um plugin e é bem baratinho, ou seja, para dor de cabeça, se você for contratar qualquer programador aí é, pelo tempo que ele vai gastar para desenvolver isso aí, vai sair muito, mas muito mais caro do que ele então assim, é, eu vou deixar aqui embaixo o link, eu vou deixar aqui embaixo também o vídeo do Fábio, que ele faz a explicação completa, ele é o produtor do, do plugin RGPD Pro, e, e com, esse, com esse link você vai ver a explicação, ele já é uma pessoa é, conhecida no mercado, né? ele já produziu outro, também, outras, é, outros produtos, outros plugins, que são muito bons, alguns deles eu tenho no meu site, e vai mostrar para você que assim, em 5 minutos você instalou ele ele está pronto no seu blog. Ele é feito para blogs WordPress, tá Wordpress, não é para outro tipo de blog não. Tá? É um plugin que você vai, vai instalar no Wordpress em 5 minutos ali você vai estar tá protegido e cumprindo as regras da nova lei. Então se você quiser colocar seu blog em conformidade com essa lei, tá? é uma lei de 2018, ou seja, já era para todo mundo estar tá aplicando já, a partir de mais de 2018, já era para estar tá funcionando, mas assim, a gente sabe que... Nem todo mundo tem a facilidade de contratar um programador para poder adequar, porque um site, um blog, ele exige manutenção. Se você não é um especialista é um programador, realmente fica mais difícil. E essa solução aí veio para tornar barata e rápida a, a solução desse problema. É um plugin WordPress, basta você clicar, é, instalou e já está funcionando em menos de 5 minutos. Configurações simples e básicas. E se você já tem um blog, tá? Está precisando instalar o RGPD para poder se enquadrar, né, para entrar em conformidade. E você, seu blog não é monetizado, você não ganha dinheiro com seu blog, você gasta tempo, gasta gera conteúdo e tudo mais, assim, mas você não tá ganhando dinheiro com seu blog ainda. Eu vou deixar aqui embaixo então, já que eu citei o link do, do vídeo do Alex Barcas explicando, né, através do método dele, como é que você pode monetizar o seu site, tá? Porque tem gente que tem site aí há anos Gera conteúdo toda semana, praticamente há anos trabalhando de graça aí e não, não tem retorno, tá? Então, existem formas de você ter retorno que o Alex vai te, te explicar. Os dois links estão aqui embaixo. É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.